E aí, beleza? Aqui quem fala é o é trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Se você é novo no canal, aproveita e olha na descrição do vídeo aí. Tem uma lista de dicas para jogadores iniciantes aí. Aproveita se você é novo no canal e não se esqueça de se inscrever, tá? Olha só, quinta-feira agora a gente vai ter a última... o último evento sazonal desse update do Rames Racing, que muita gente não gostou. Então, o pessoal do Forza já está divulgando imagens né, com a data do próximo evento sazonal. Do próximo, não evento sazonal, né? Das informações dos próximos eventos sazonais, que vai ser dia 8 agora. Bem no dia do evento sazonal nosso. E eles não revelaram ainda a temática já, tá? A gente não sabe qual que é a temática, por isso que eu enrolei para trazer essa informação. Não sabemos se vai ser do Multimedia. Só sei que eles revelaram lá a data, né? Que é óbvia, né? Porque é último evento sazonal, vai ter que ser bem no último para eles mostrar as informações do próximo. E eles mostraram uma imagem lá, que deu para ver, que é um Audi e-tron GT. Um carro aí muito bonito. Eu acho que é um dos carros elétricos mais bonitos, tá? Para quem não sabe, é um carro elétrico. Eu sei que muita gente não gosta. Eu acho que é o carro elétrico mais legal, que eu acho. Um sedãzão muito bonito. Deixe nos comentários o que você acha desse carro. Esse carro tem vários modelos, tá? Ele tem o um modelo mais esportivo e o um mais básico. Eu acho que vai ser chegar para a gente o mais esportivo que tem teto de fibra é, fibra de carbono tal para reduzir o peso né porque o carro elétrico a gente sabe que é bem pesadinho esse carro vai chegar para a gente na casa dos 2.300 quilos tá 400 quilos mais pesado do que o mal de RS7 se o for a respeitar esses critérios tá ele parte de 476 cavalos e pode chegar até 646 no modo boost que esses carros elétricos têm que eu acho que é na casa de dois segundos ali eles têm uma Velocidade forte Agora eu não sei se ele vai vir Full velocidade né com esse com essa potência máxima ou se vai vir com a potência mínima tá eu acho que a mínima desse modelo esportivo deve tá, estar tá na casa dos 500 cavalos de potência tá 0 a 100 em 3.3.3 segundos que foi a Audi que falou mas eu já vi sites fazendo com menos de três segundos esse carro do 0 a 100 é um carro muito rápido apesar do peso dele tá ele tem até um somzinho artificial para imitar Barulho de carro, que eu acho muito paia o pessoal fazer isso Mas é uma, é, uma, é uma forma né de mostrar que o carro tem barulho Porque carro elétrico não tem barulho nenhum Deixa aí nos comentários o que você acha desse carro chegar pra gente Vamos para mais uma corrida online agora de Lamborghini Huracan. Vamos trocar uma ideia sobre o Grid Legends. Para quem não sabe, o Grid Legends, ele entrou na no catálogo da EA Play, então automaticamente ele vai para a Game Pass, porque a EA, Play, a EA Play e a Game Pass tem uma certa parceria, e na última semana a gente combinou de, de testar o Grid, de fazer algumas corridas com ele, eu já tinha comprado esse jogo, eu, eu, eu acho que eu paguei quase 400 reais nesse jogo, porque eu tinha uma certa fé no Grid, porque principalmente quem jogou o Grid ao esporte. deixe nos comentários qual foi o Grid que você mais gostou, a a galera fica naquela expectativa né não o jogo vai ser bom tal tem até um modo história né que muita gente fala que é bacana só que tipo assim cara a gente jogou tal e eu vi que o jogo ele tem um gráfico bonito eu acho bonito o gráfico do grid ele tem a movimentação da câmera é bonita tal é bacana é fluida eu acho até melhor do que o Gran Turismo 7 a câmera externa do Gran Turismo ela é bem posicionada é tipo força que é a movimentação eu acho que se o Gran Turismo tivesse isso eu teria ele até hoje mas eu não tenho porque lá obriga a gente jogar com a câmera interna então é um jogo que tem muita coisa bacana mas o que deixou a desejar na minha opinião no grid legends foi a questão da sensação de velocidade. Eu deixei nos comentários o que forçou você a não querer comprar o grid. Tirando a questão do preço, né? Que o preço dele de venda estava um absurdo. Não tinha condição de comprar por causa dos jogos que já tinham no mercado, né? Então, não tem nem como comparar. Lá tem uma quantidade de carro legal. As pistas são bonitas tal. Mas, na minha opinião, o que deixou a desejar a sensação de velocidade. Eu quase quebrei a minha mão apertando o controle assim para o carro andar. E o carro, você pode pegar o carro mais rápido que tem, você não sente a sensação de velocidade que você sente, por exemplo, jogando Forza ou qualquer outro jogo, Need for Speed, por exemplo, dá aula, mas assim, em outros aspectos o jogo é muito bom, mas pecou muito na questão de sensação de velocidade, você não sente emoção nenhuma, pelo menos essa é a minha opinião, deixa a sua aí nos comentários o que você achou do Grid Legends. Vamos para mais uma corrida agora de Dodge Viper 2003, o carro que... 2013, né? Esse carro aqui que chegou pra gente no Forza Horizon 5, eu considero meio que fraco, tá? Os Dojão chegou chegou pra gente meio fraco. Esse carro aqui, ele é ok, faltou um pouco mais de velocidade. Se você focar muito na aderência, não tem velocidade. Se você focar muito na velocidade, ele não vai ter aderência. Os desenvolvedores mexem né, nos parâmetros lá para não ficar muito repetitivo competitivo, né? Eu achei engraçado que a lista de carros que a gente trouxe do Forza Horizon 5 é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Horizon 4, né? E tem muito carro reciclado, provavelmente nesse próximo evento sazonal vai ter mais carros mais carros reciclados. Por exemplo, o próximo evento sazonal que a gente vai ter na quinta-feira, agora a gente só vai ter um carro novo, que é esse tal de Xpeng P7, que é um outro carro elétrico, sedã Sedan, que eu vi que tem uma manobrinha bacana, se for classear eu acho que vai ser bom. Vai chegar Chegar pra gente novamente a BMW M3 GTS Que é do Forza Horizon 4 Carro reciclado Esse carro lá no Horizon 4 não andou muito bem Na classe S1 É um carro que tá na classe S1 E a gente vai ter que jogar ele para classe A Já fiz um teste dele E esse carro provavelmente ele vai estar tá na casa Dos 1.500kg ali Acho que 1.500kg E uns 400 e pouco de potência Uma manobra boa Vai ser um carro ok classe A AWD né? E a gente vai ter também nesse evento sazonal o próximo que chega quinta-feira, o Honda Civic Coupe, aquele modelo de rally que é bastante raro, um carro super caro no leilão, super cobiçado que raramente ele aparece. Vai ter Bugatti Divo, né? Aí a gente vai esperar aí o próximo update que a gente não tem o nome ainda, mas pelo menos esse próximo update vai ter mais body kits, tá? A gente não sabe se vai ter body kits para carros que já tem no jogo ou se vai ser novos carros com body kits. Tomara que sejam novos carros, né? Pra gente ver se aumenta essa gama de opções nas corridas online cara, vamos finalizar aqui de Koenigsegg CCGT classe S2 que no Forza Horizon 5 eu achei muito fraquinha, porque a gente não tem muita opção de carro, e é tipo a expansão da Hot Wheels né, quando tem um carro que é muito bom não tem outro carro que dá para competir com ele, e por falar em expansão da Hot Wheels, deixa aí nos comentários e aí, ela flopou mesmo? parece que o pessoal não comenta mais eu não tô vendo criador de conteúdo fazer vídeo da expansão da Hot Wheels eu gostei muito do modo Campanha e tal, curti pra caramba Mas eu acho que o que Fez ela flopar foi o modo Online né mano, porque o modo online Da expansão da Hot Wheels, ou você entra Com um carro só, por exemplo Eu gosto de correr só na classe S1 né Assim, a, a, a, a classe Que eu mais gosto de correr é a classe S1 Eu tô curtindo muito a também Se você entra na classe S1 O único carro que anda é aquele Jaguar Do celeiro né, só vê o pessoal Jogando com aquele Jaguar, aí não dá pra Pegar outro modelo, aí você entra na classe A, aí tem que ser aqueles carros que tem uma velocidade absurda, né? É por isso que eu sou contra esses carros que são desequilibrados, porque a expansão da Hot Wheels, na minha opinião, é um exemplo disso, porque é uma, uma expansão muito bem feita, para mim obra de arte é aquilo lá. Eu sou fã da Hot Wheels, então eu fiquei muito empolgado com aquilo lá. Eu estava até vendo se tem a opção de, por exemplo, você deletar o save só da expansão para fazer de novo, porque eu queria fazer, porque as corridas online lá estão abandonadas, cara, é lamentável, acho que os desenvolvedores deveriam olhar essa questão para não cometer esse mesmo erro na próxima expansão que vai chegar pra gente, sem contar os bugs que tem lá, né, que o carro fica entrando debaixo da pista dependendo da velocidade, aí você tem que colocar uma suspensão de rally, que esse é um bug que nem os desenvolvedores resolveram, eu acho que eles nem sabem, né, porque eu vejo que a comunidade do Forza, pelo menos a maioria, ela não olha essas questões, eu acho que é só a minoria que gosta de fazer corridas online assim como a gente gosta de fazer aqui, né? Deixa aí nos comentários seu nível de satisfação com a expansão da Hot Wheels. O que, que você achou do Grid Legends e desse novo áudio que vai chegar aí pra gente. Lembrando que tá começando o mês agora, né? Você que gosta de consumir os produtos da Overclock, não esqueça de comprar com o meu cupom que tá na descrição. Me marca lá também no Instagram, tá? Se você tem Instagram, pra me colocar lá nos meus stories, beleza? Espero que tenham gostado, deixa o like e manda o um salve, se você não é inscrito já se inscreva e até o próximo vídeo.